Bem-vindos à 16 sessão do Café com Arquivo, dedicado ao arquivo económico.pt, um trabalho classificado em terceiro lugar no Prémio Arquivo.pt 2020 e da autoria de Nuno Bragança. O Café com Arquivo tem sido um espaço aberto à comunidade em que se apresentam temas relacionados com a publicação e a preservação de conteúdos web e casos de uso do arquivo.pt o próximo café, digo já, será no dia 15 de janeiro, está assim agendado, e eh, em arquivo.pt eh, barra café pode sempre aceder aos conteúdos das sessões anteriores, onde estão os slides, o resumo das apresentações e o vídeo também. Por aqui eh, passaram os vencedores do prémio arquivo.pt, que apresentaram os seus trabalhos, eh, e uh, em novembro nós retomámos as sessões que tínhamos interrompido no verão e tivemos o primeiro classificado com o trabalho de desarquivo, o Miguel Ramalho, e na sessão passada uh, tivemos a extensão arquivo.pt de Rodrigo Marques e o Silva, que novidade já está disponível também em Firefox. No princípio estava só pronta para o Chrome e agora em Firefox, portanto, recomendo vivamente que instalem esta extensão, porque é muito útil para ter no ambiente de trabalho. Uh, portanto, deixo, deixo este incentivo a experimentarem tudo o que se apresenta nestes cafés como casos de uso para o arquivo, porque o Prémio Arquivo.pt 2021 está aí à porta e todos os trabalhos são bem-vindos. Não têm que ser trabalhos tecnológicos, Uh, vamos ver que o trabalho de hoje é um trabalho que tem algo da tecnologia, mas não é de uma pessoa de engenharia informática. Uh, é o Nuno Bragança, a quem dou as boas-vindas, o autor deste trabalho, arquivoeconómico.pt, a quem agradeço a disponibilidade e a amabilidade de estar connosco nesta tarde para falar do seu trabalho, com o qual concorreu ao, arquivo, ao prémio de 2020 e ficou a terceiro classificado. O Nuno fez os seus estudos no Reino Unido, em engenharia química, mas e foi precisamente a partir desta área uh, e do seu interesse que ele, pelo seu gosto no tratamento de dados, construiu este caso interessante de reutilização da informação preservada no arquivo.pt, o preço de produtos em diversos anos, portanto ao longo do tempo, que podem uh, experimentar este trabalho, arquivoeconómico.pt. Eu vou passar-lhe imediatamente a palavra, terminada a minha partilha e pedindo-lhe que partilhe o seu ecrã. Obrigado, Ricardo, pela introdução. Um, vou então partilhar o meu ecrã com a apresentação de hoje. Boa tarde a todos e, e obrigado por um, escolherem este momento para tomar um café conosco. Um, Bem-vindos ao, ao meu projeto arquivo económico, que eu andei a trabalhar este ano. Um, em primeiro lugar posso falar como, um, como nasceu um projeto e aí posso falar um bocado sobre mim como o Ricardo já disse um, eu concluí o mestrado em Engenharia Química na Universidade de Manchester uh, este ano portanto dei mesmo a calhar um, em termos de tempo para concorrer ao, ao prémio do arquivo um, eu decidi concorrer porque vi uma publicação um, uma notícia no, no jornal público sobre o arquivo um, e sobre o meu arquivo, um, a altura foi ideal porque estava a terminar o, o meu curso um, e assim nasceu o Arquivo Económico. Uh, e também queria explorar mais o mundo da ciência e da análise dos dados, e por isso um, juntou-se tudo ao agradável. Um, então, o Arquivo Económico uh, organiza e apresenta a informação preservada, no arquivo.pt, sobre os preços relevantes ao consumidor, mesmo antes, mesmo, antes, ou seja, mesmo antes do euro, mesmo durante o tempo do escudo português, desde que a internet uh, está disponível, ou seja, 1997, 1998. Para isto, eu criei esta web app, disponível uh, e otimizada para um telemóvel, tablet ou computador. Aqui podemos ver o layout da página inicial, do, do ArquivoEconómico.pt. Uh, posso mostrar, por exemplo, como qualquer pessoa pode ir ao Arquivo.pt e pesquisar páginas de supermercados anteriores, como o, o Jumbo, o Carrefour ou o Continente. Por exemplo, posso mostrar hoje o Carrefour, que foi, acho eu que foi o primeiro supermercado em, em Portugal a, a disponibilizar os conteúdos online. Agora já não existe, mas penso que até 2008, antes de ter comprado pelo continente, é ainda existia. Posso mostrar, por exemplo, a versão em 2005. Aí pronto, qualquer pessoa pode, qualquer pessoa pode aceder a estes, a estes websites do passado. O problema é que, como, são, como podem ver... Ainda utilizavam um, ferramentas e elementos antigos. Por exemplo, hoje em dia já o Adobe Flash Player acho que vai ser descontinuado no final deste ano. Um, estas imagens estavam otimizadas para a Internet Explorer, que já não usamos. nessa altura não havia o Google Chrome. Portanto, embora as pessoas possam vir aqui e possam consultar os produtos e as que existiam antes, como bebidas e assim, tem aqui as categorias, podem consultar. Um, e a formação está aqui, os preços e tudo. Não acho que seja muito user-friendly para o consumidor, para o cidadão comum. E foi isto que me levou a fazer, a criar e a, a construir o arquivo económico.pt. Portanto, vou regressar à apresentação. Uh, basicamente, no no site do arquivoeconómico.pt, quando se clica no supermercado, pode -se escolher entre quatro categorias. Um, quatro categorias não, quatro datas. 2004, 2008, 2012, 2016. Nestes, nestes anos um, eu tentei incluir o uma, máximo uma assim de supermercados, portanto o que eu encontrei foi o Jumbo, o Continente e o Carrefour. Uh, claro que mais recentemente existem mais produtos catalogados do que em 2004, que só existiam 400, mas mesmo assim, 400 é uma, é uma, penso que seja uma gama variada de produtos para comparar com os dias de hoje. Para além disso, também inclui transportes como a CP uh, e o Metropolitano de Lisboa, que uh, penso que o Metropolitano de Lisboa foi um dos Uh, um dos primeiros sites um, de transportes portugueses e acho que a partir de 1999 temos informação no arquivo. Também decidi incluir os diversos uh, nas telecomunicações, podemos ver o site da, da TMN, que também operavam um, o site desde 1998 a 1999. Portanto, a partir dessa era foi quando um, é desde aí que temos a informação arquivada no arquivo. .pt. Para fazer isto, eu, um, uh, como o Ricardo disse, eu não sou de engenharia informática, uh, eu sou de engenharia química e, embora eu, um, eu tenha essa capacidade de análise e de ciência dos dados, um, eu não sei muito bem um, ou melhor, eu não sabia antes de fazer este projeto como criar websites, um, como programar em HTML ou CSS ou JavaScript. O que eu fiz foi utilizar esta plataforma, que qualquer pessoa pode usar, um, é uma plataforma Freeware, um, que cria uma web app um, responsive, para, um, para o telemóvel, para um computador, um, e que está otimizada para qualquer dispositivo. Uh, de seguida, eu recorri, claro, à informação que está no arquivo.pt, Uh, nada disto seria possível sem isso. Um, posso exemplificar... Posso mostrar aqui, por exemplo, uh, uma, uma vantagem muito grande do arquivo.pt, é que, assim num aspecto mais para desenvolvedores, um, o arquivo.pt não guarda só a imagem do, do website, guarda também os elementos que estão no website ou que estavam nessa altura, ou seja, a página é totalmente recriada nos dias dois. E aqui, por exemplo, os preços, um, este elemento HTML dos preços mantém-se aqui, o elemento, por exemplo, água com gás, mantém-se aqui o nome do produto, uh, às vezes até separam a marca do produto. Portanto, como não é só uma imagem JPEG, em termos de, de desenvolvedores, um, é um recurso muito útil, porque não se precisa de estar a analisar as imagens. Uh, eu posso simplesmente escrever um script em Python, que já vou mostrar um, de seguida, para recorrer, um, recolher todos os preços uh, de todas as páginas que existiam, por exemplo, nesta data. Um, e estes elementos estão não só presentes como nas fases de supermercado, como também nas de transportes e, e telecomunicações. Com esta informação, um, foi possível, com o recurso a Python e a biblioteca Selenium, criar, um, criar este projeto. Por exemplo, posso-vos mostrar um certo... Um de um código simples que eu preparei para essa aplicação, para essa apresentação. Uh, por exemplo, eu aqui indico o URL do arquivo. Ah, eu sei que o arquivo também tem APIs disponíveis para o público, uh, mas o que eu fiz neste projeto foi mesmo o web scraping. Um, Pode indicar aqui a URL do, da data que... que que quero analisar um, e de seguida posso encontrar find all posso encontrar todos todas as imagens de produtos posso encontrar todas as, as imagens um, as marcas de produtos e recorrer um, e recolher isto para uma tabela de excel ou seja posso fazer uma coluna para a marca uma coluna para a descrição do produto uma coluna para o preço, uh, até para o preço unidades, portanto, preço por quilograma ou preço por litro. Um, e assim, posso rapidamente, para cada data, recolher tudo numa, numa, num ficheiro F, uh, num comma separated value, que é lido pelo Excel. Uh, em termos de impacto social uh, e científico, eu tentei fazer que, que este projeto, com que este projeto fosse um, tanto intuitivo para o cidadão comum como extensivo e aprofundado para investigadores. Por exemplo, por experiência própria, eu sempre ouvi os meus pais e avós um, a uma comparação com o passado, por exemplo, um, a dizerem que uma viagem de comboio assim, era muito mais barata no tempo do escudo, Uh, ou há 10 anos atrás, antes da crise económica, um, mas eu nunca tinha uma maneira de, de me justificar isso ou de comprovar isso. Um, portanto, eu penso que agora o público pode ir ao arquivoeconóico.pt uh, e ver um, e consultar mesmo. Por exemplo, posso mostrar aqui uma viagem de comboio do Luís Coimbra. Por exemplo, em 2004 custava 17 euros, um, e pode consultar aqui a página correspondente onde estava o preço. Estas páginas antigas de, um, do início da internet. Também posso mostrar, por exemplo, um, vamos imaginar que... Queremos regressar a 2008, queremos ver o preço de um vinho, por exemplo, ah, vinho, um vinho rosé, conseguimos ver que o preço era 1,32€ por litro, podemos abrir aqui e ver a página antiga como era, incluindo imagens, ah, e aqui podemos encontrar este vinho rosé. Este também podemos um, escolher comprar hoje. Se bem que não sei se isto vai funcionar, sim, ok. Aqui o que eu fiz no comprar hoje é basicamente um, este nome de produto. eu pesquisa no certo o continente atual. Podemos hoje comprar o, um vinho tinto, por exemplo. Para além disso, também há outras categorias. Há, há, para além de bebidas, existem também produtos frescos, há, laticínios, congelados, por exemplo, congelados, coisas congeladas. ou gelado mesmo. E vamos diretamente para a página onde estava um, esta informação, sem ter que navegar por um, estas páginas antigas, que às vezes agora já não são tão user-friendly. Portanto, vou regressar à, à apresentação. Para além do, do, deste caráter social, também. Um, também tentei fazer com que fosse muito, um, muito útil para um, investigadores e assim. Uh, por exemplo, uh, eu penso que pode ser uma ferramenta para o cálculo da inflação, pode complementar o índice de, de preço de consumidor, do INE, do Instituto Nacional de Estatística. Um, e mesmo para trabalhos que não sejam relacionados com a economia, por exemplo, um trabalho sobre... Um, Uns alunos que estão a fazer um trabalho sobre a vinicultura, por exemplo, podem saber, um, podem indicar isto como fonte uh, para, para saber o preço do vinho em, em 2004 e comparar com, com o preço hoje. Para além disso, um, este, um, o arquivo económico não mostra só os preços dos produtos, mostra também a variedade. Portanto é possível ver as diferentes marcas, é, uh, num, trabalho de, uh, num trabalho de investigação sobre dietas específicas é também possível ver se uh, existiam muita variedade de produtos antes ou não. Um, é possível descarregar esta lista em Excel, uh, se bem que já me disseram que estavam tendo alguns problemas porque a lista é demasiado grande, uh, portanto... Um, Caso, caso, precisa, caso precisem dessas informações, podem sempre usar o link de contactos no final uh, para algo específico ou alguma informação específica que não esteja nas, um, nas tabelas que estão visíveis. Um, uh, o futuro do projeto, essencialmente, depende de vocês. Portanto,. Um, eu quando iniciei este, um, quando eu construí esta web app, eu não fiz nenhum uh, market study ou assim, portanto eu não sei o que as pessoas querem ver. Um, portanto, se, um, se tiverem alguma pergunta ou sugestão, podem ir ao, ao link de contactos no final da página para deixar um, o vosso comentário. Ok, e esta foi a apresentação do arquivo económico. Um, obrigado por, pela atenção e agora estamos abertos para questões. Muito obrigado Nuno e parabéns por esta excelente apresentação que nos deu pistas sobre o que podemos fazer com os conteúdos do arquivo em áreas específicas e inusitadas como esta dos preços e que é tão interessante, uh, tu mostraste uh, com exemplos bem concretos uh, como uh, os conteúdos preservados na web podem e devem ser procurados, quer para fins de curiosidade pessoal, quer até para fins de estudo, para fins científicos. Muitos parabéns. Obrigado. Tu falaste no desenvolvimento futuro, futuro do, do teu trabalho. Uh, mas disseste que depende de nós, se assim é, eu vou já enviar um mail e pedir que, que continuas uh, a trabalhar nele e aumentar o número de produtos e o número de dados uh, que tens lá para que, uh, quando formos às compras no arquivo económico em, em .pt, encontremos lá tudo que, o que queremos comprar. Tu pensas, uh, eu estás com essa perspectiva de de aperfeiçoar o teu, o teu site, a tua web-app? Uh, em termos de acrescentar mais produtos, eu não sei o quão saturado ficaria o website. Um, portanto, uh, não sei, é uma, é uma alternativa que posso considerar, sim. Uh, mas não sei, eu, eu se calhar queria-me focar uh, em tornar o site mais, um, o mais intuitivo possível, Uh, o mais uh, user-friendly para que a pessoa possa ver no, no telemóvel e assim uh, mas talvez possa uh, um, inventar uma nova maneira de, de ter uh, uma lista completa que seja uh, uma lista mais completa que seja também possível ver para as pessoas sim em primeiro lugar muitos parabéns pela iniciativa porque tal como o Ricardo disse é, é interessante ver o que é que diferentes pessoas Conseguem sempre tirar a partir do, do conjunto de dados personalizados pelo arquivo, é sempre uma coisa que é, é, sempre, é sempre bastante interessante ver como diferentes pessoas conseguem pensar em maneiras com coisas completamente fora da caixa que eu nunca me lembraria, mas explorando o site e vendo o site são mesmo muito interessantes. A minha questão aqui é um pouco também mais na, na parte técnica, tu mencionaste que acabaste é de fazer um scrapper em cima do, do conteúdo HTML para extrair uh, uh, os preços, as quantidades e tudo isso. Uh, como é que podes explicar um pouco melhor esse processo? Qual, feito, qual é que achaste que foi a maior dificuldade? O que eu achei mais complicado um, para mim, eu acho que foi mesmo a parte do, uh, de como fazer o website, de como hospedar o website, porque nesse aspecto eu, eu não tive nenhuma, nenhum ensino nesse aspecto. Uh, mas depois em termos de organizar os dados, de recolher os dados, em, uh, de recolher os dados em, em Python, uh, isso eu já sabia do meu curso e assim. Portanto, como era só eu sozinho no projeto, uh, acho que foi a parte mais da web que, que pronto, eu fui aprendendo com, à, à medida que fazia o projeto e fui seguindo os tutoriais no YouTube e assim para, para hospedar o uh, website, para usar. Uh, transferir a informação em PHP, por exemplo, uh, e fazer assim uma coisa que seja simples, mas também que, que qualquer cidadão possa utilizar. Uh, eu acho que hoje em dia nós, nós temos tanta informação, no, uh, tanta informação livre no YouTube que podemos uh, consultar, para consultar para para construir ferramentas web. Uh, para construir websites, bases de dados e assim, que eu acho que não é, às vezes, se calhar, não é preciso um curso em informática ou engenharia informática, um, mas uh, é só preciso mesmo motivação uh, e interesse pela área uh, para, para fazer uma coisa que, que.. uma coisa útil para o dia a dia das pessoas, sim. Quer dizer, eu também estive quatro anos fora de Portugal, port uh, portanto não, uh, não estava no, dentro das universidades, apoiadas pela FCT, uh, mas uh, uh, uh, quando eu vi pelo, a partir do público uh, e, e consultei o arquivo.pt, a minha primeira impressão foi que, uau, isto é tanta informação que eu não conhecia e tanta informação uh, boa e útil, que uh, eu não sabia que estava disponível para, para o cidadão em geral, um, que é tanta informação mesmo, um, que é possível fazer mesmo fact-check, uh, é possível ver que estava assim mesmo o website nessa data. Um, e foi uma sensação muito boa, porque um, eu senti que, que era possível regressar ao passado, era possível ver estas páginas todas, Uh, e esta informação que, às vezes, sem o Arquivo.pt, podia ser totalmente perdida, que as pessoas não teriam acesso. Uh, e, portanto, eu espero que nos próximos prémios Arquivo.pt, as pessoas consigam utilizar ainda mais esta informação que, que está no Arquivo.pt e que é muito... e que penso que tem grande potencial para outros projetos. O arquivo disponibiliza várias APIs, tanto de pesquisa de texto, pesquisa de imagem e a API que foi utilizada aqui, que foi a consulta do histórico de uma página web. E, para além, pronto, para além destas partes das pesquisas, podemos disponibilizar já os resultados para queries no geral. Este trabalho aqui feito ao ver diferentes versões de uma página, como é que uma página, como é que estava a página principal do Continente em 2005, 2006, etc. Uh, nós o arquivo disponibiliza o código HTML original com toda esta informação e, e lá está. Bom, uma pessoa pode utilizar as APIs de consultas para, para qualquer URL que se lembre, começando pelos top, em princípio, que são mais os mais óbvios, o continente.pt, por exemplo. E pode, a partir de consultar como é que a página foi estando ao longo do tempo e aceder ao seu código HTML original, o que permite fazer este tipo de trabalhos que fazem scrapping e que fazem análise do conteúdo desta página e permitem esta coisa muito interessante, que foi aqui mostrado hoje. Não sei se isso respondeu à tua pergunta, Ricardo. Olha, perfeitamente, porque quando nós falamos, quando nós falamos na, na API do arquivo, na verdade é um API API plural, porque tem várias APIs, e esta em concreto foi a API do histórico de página. Uh, interessante essa distinção entre a API do histórico de página e outra API para a pesquisa de imagens e para a pesquisa de texto, que às vezes para o cidadão comum uh, é difícil distinguir. Portanto, neste caso foi a API para o histórico de página. Obrigado, André. espaço para uma última questão e terminamos esta sessão Eu posso Sim. colocar uma questão e desde já gostava de agradecer a participação do Nuno em nome do arquivo e FCTCCN este trabalho sempre gostei muito deste trabalho desde a primeira vez que o vi acho que é muito interessante sinceramente acho que estás de parabéns e ainda mais Obrigado. quando foi feito por alguém que não é de informática e eu gostava de reforçar aqui mais uma vez que, e acho que deves mesmo fazer gala disto, mostrar que tu não és de informática e conseguiste ser um dos premiados e conseguiste fazer uma aplicação de grande utilidade. E eu fiquei muito impressionado mesmo com a qualidade desta aplicação. Eu já vi muitos informáticos licenciados a fazerem trabalhos bem piores. E portanto, muito sinceramente, uh, estás de parabéns. Um, a todos os participantes, acho que podemos dar aqui o um mais Nuno e eu faço o apelo para partilharmos o Arquivo Económico nas nossas redes sociais enviarmos a amigos que tenham interesse. Porque quanto mais gente houver interessada no Arquivo, maior será a probabilidade de um dia outras entidades poderem também um, a, apoiar o Arquivo Económico. A um, parte desta introdução, que tenho uma questão concreta para fazer, que é o seguinte. Um, tu, falaste na, tu falaste na questão da, da alteração dos, dos preços antes e depois da crise. Aqui a questão é que a economia cada vez mais é, é, descreve por ciclos económicos de crise. Ou seja, há um, há um ciclo de crescente de desenvolvimento, depois há uma crise. Acho que nem sei, nem, sei se, nem sei se podemos chamar já isto uma crise. Basicamente a economia sobe e desce em, em sinusoide. E a pergunta aqui é a seguinte. Nós temos um, uma crise com, com, com um impacto económico muito significativo devido ao, ao subprime e agora... Mesmo, mesmo assim, empiricamente, já conseguimos ver que o Covid-19 estamos a ver ou já estamos numa, numa, numa crise que está a influenciar os preços. A minha pergunta é um, qual é que seria o esforço para atualizar esta informação com base uh, nesta nova crise do Covid-19 e também uh, dar-te a sugestão ou, ou dar-te a informação que há imensos projetos para financiar este tipo de investigação de, de, de situações derivadas da pandemia ou durante a pandemia portanto tu podes procurar este tipo de financiamento se, se, se tiveres interesse nisso e se quiseres podemos falar depois mais acerca disso. A minha questão é como é que atualizarias então o, a tua aplicação para agora sabermos se as coisas ficaram mais caras na, no Covid-19, com a crise do Covid-19 e quanto tempo durmo quantas pessoas serão precisas, qual é que seria o esforço? Uh... Sim, sim, eu, eu estaria uh, totalmente disposto a atualizar a informação para, para o que aconteceu este ano, claro. Um, mas, por acaso, o que eu tenho visto é que no arquivo.pt eu não sei se... Um, eu acho que vocês demoram um ano a, a, recolher, a recolher a informação dos websites, não é? Sim, a é ficar disponível, sim. Sim, sim. Portanto, por exemplo, eu acho que este o, a informação deste ano ainda não está lá, não é? Certo, correto, sim. Sim, sim. Mas sim, mas tipo, e, a partir mas, mas do mas próximo este ano, ano... já está a acabar, este ano já está a acabar. Pois, pois, agora já, <risos> felizmente, não é? Uh, mas sim, um, a partir do próximo ano poderíamos analisar a, a informação dos preços deste ano e como, um, e como tal ocorreu. Eu penso que não seja um, um trabalho muito, muito demorado, uh, apenas é preciso... Um, recorrer, talvez atualizar um bocado os scripts que eu, eu utilizei no, no, em, em março e em abril porque, entretanto, as bibliotecas vão se atualizando e tal um, e recolher um, os preços dos diversos supermercados uh, e assim pode-se analisar e fazer uh, talvez uma análise até em Excel dos, uh, de como cada produto, em vez de ser por ano, por exemplo, pode ser uh, por produtos, como o vinho tinto mesmo, um, ver mesmo um gráfico de como subiu ou desceu o preço. Um, e sim, acho que não, não era assim nada de outro mundo para, para atualizar para os próximos meses ou anos.